Mais que uma... isso, só mas obrigado, pai. Vou aumentar a tela. Olha o invade da equipe vermelha indo direto pro batinho, enquanto a equipe <risos> azul <risos> tá invadindo na parte de cima. Tá vendo que a olha... galera tá invadindo agora? Que mas. tão bonita, né? Olha lá, Tá, mais... Esse... tá, mais, tá ó, mais olha Parece lá, até ó. reflexo, né, dos dois lados, ó. Boa, boa, mano, boa. Boa. Olha, olha o Mundo pra, pra cima, cima. beleza. Olha também no pra cima, outra biruga do Trash. Full Win na venda. é só pular na cabeça. A S6. Cleanse, forçado, Abumuzil até Olha o flashzinho a Abumuzinho indo para cima, vai dar cabeçada, tá certa, nunca. Lugar... Flash Blood da buminha, flash fear do fido. Vai voltar o Qzinho do Abumu, hein, galera? Caralho, mano! Mano! Agora... Presente, professor, presente professor. O que oh, O quanto que tá jogando Abumu tá. Vídeo? Esse é. Início de jogo é brincadeira. Amumu roubado, mano. E valeu o Guzinho pelo Donate lá com a gente também, fio. Que porra é essa, galera? É o Kenzie, é a partida gravada? É nada, mano. É os caras encontrando a força do Amumu aí, galera. Lembrando que é a partida platina, alto nível. Ninguém ah. dá FF15, todo mundo tenta voltar pro jogo. Até o final. É o mais controlado já. No top, o Kenen tem 100% de um rate com o campeão. E o Shane tem 0% de um rate. Na Kenzie <risos> Cup ou do individual dos caras? No individual, os dois tem um jogo só. No individual? Caraca. No individual. Olha, o Lucian deixou pra cima, trocou dano com o Ryze. Ryze devolveu legal o no cover. Fiddle na parte de cima, roubando as galinhas. Enquanto isso, o Cartus ainda não startou, Fiddlezinho tá correndo correndinho. Vai passando nas arabucas e aparenta não estar em perigo, hein, Desiga? Disse tudo, Marquinhos. Essa partida vai ser emocionante. Smite do Cartus Deve querer fazer o golem e resetar. Ou ele vai para o gank. Olha pra cima no flash. Oh! Gol! No Caralho! flash no mid. Uma kill pra a cada lado, lado, os dois foram enterrados, hein, Galinho? Uma briga digna de anime, Marquinho. Que maravilha. É um jogo de alto nível, como eu já disse. Não tem falha. <risos> Olha, Olha o Kratos. O <risos> cartas não gosta de dar bem, mano. Olha o Shane para cima do Kenny. Troca de duelos de titantes. Lá na parte de cima, Estuzio foi rolado. Olha o Kenneyzinho lutando ele para cima. Foa, foi só so, o flash. Kenney flashou eee? atrás. Abate garantido. 4x1 pra equipe azul, José. É, a gente vê agora nesse momento o Fido que tentando uma movimentação ali para pra parte do, do dragão ali no mapa. Pode ter começado o dragão. Não sei porque minha câmera não quer focar aqui. Meu câmera bem, tá sacanagem. Ah, tá no Arongueiro. O vem, vem descendo e o trash e a venda tem pressão, né? Então, dependendo do que pode acontecer no Rio, vai dar uma brincadeira. Ah, o Fido não gosta de gankar, não, mano. Por que, que ele não gankou, mano? Tá tão cansadinho ele. Uai, mano, esse Fido aí sei não. Aí beleza. A Mumbozinha ali passando a trix, Esse amor assiste a live, hein, mano. Assim, Certeza, velho. Olha o Cartos aparecendo, o Fiddle tá com o mesmo farm do Cartos ali, tá tranquilo ainda na jungle aparentemente O Thresh vai encontrando o Brian, mas ele vai deixar a parede e saindo com êxito, olha o não... Grab Estartar o dragão, ficaram por isso mesmo, viu? E o Fiddle tá nível 6, apertou o e, em cima do dragão, foi pra cima da Vayne Tá tentando macetar, primeiro abate garantido e o Cartos pingola o duro ficando sozinho no drag, José ele não tem mana, vai ser mais um abate para equipe adversária, tenta o smite para sair vivo, é dragão quatro abates para equipe azul, e eu ouço dizer aqui, acabou que Alguém crime. que não a Discord. Não, alguma coisa louca, galera. Quem que deu essa cal horrorosa? Horrorosa. Horrível. Olha essa cal que deram de dragão aí, galera. Lembrando que esse dragão não muda quase nada na partida, mano. Aí já azedou, galera. Já desandou. Já desandou. O meu dois campos do Kratos, e que coloca ele um pouco à frente nesse momento de jogo, hein? Nossa, o Kratos tá azedo, coitado. Olha o Mas filho. olha o Hans. Olha o não... jeito ah, do é Hans. O que... Hans joga! Ah, Show de crime, galera. que é o, que o o que, que eu vou dizer lá em casa? Bronze tava melhor? Tô falando, mano. Parece que quanto mais passa o elo da galera, galera, mais crime fica o jogo, mano. É perceptível que o Hans tá puxando muita calma aqui no time. Ele tá colocando voz e ritmo nessa partida, né? <risos> Já rotou ali como com mu <risos> pra defender aquela galinha aquela vez, agora já chamou sua bot lane Olha para o Kenino pra mano. cima do Cartos, biloga da Mumu, pegou a pingola. O tiro do Lúcia pra comemorar e do Cartos pra assustar e afastar os inimigos, José. <risos> Foram uns 5 em cima da pingola, Marcelo. Caralho. E agora o Kenny não vai jogar contra essa bot lane, mas o bot vai bater free lá. Verdade, mas era, ele podia só ter mantido, né, José? Esse Bem é analisado que... o flash não, do coach, não, o Flay pra frente! Não, sai! Sai! <risos> <risos> que que é isso, galera? Olha o Davies e o Anukini, que o José falou que não ia ter pressão. Flash da Vayne junto com o Flash do Trash. Meu Deus, olha o que é isso, o que, é... que eu disse? Oh! Eu retiro tudo que eu disse, eles <risos> são craques da bola. E a gente não sabe de nada, José, é isso, é, é. Tá tudo no VOD, galera, tá tudo no VOD. Aralto é no é mid, Lúcia foi pra cima, apertou pra... R, bigola duro, tentou ser um pouco agressivo, mas não arrumou nada, esse cartus tá com nada, hein, Galinho? Olha o flash Como... do Shen! junto com o Prime do Fiddle. Lucianzinho deixou achou tranquilo, olha o Coutinho Acertou o primeiro grab o Ultimate do Cheio o Kenny entrou rasgando oh. E a Tristana pula que é botinha, que é botinha Olha o She vai tomar o Quezinho Mas saiu com o seu Tout com eficaz, Vieno A gente Apenas. tinha uns smurfs, né, tinha uns smurfs, pô Olha a ult do Fiddle no bot O trash já tá garantido Fiddle Sticks ainda tá com o cooldown up Usou o Free com o Sai Olha a Vini tentando sair a pulos, mas foi sugada até o final Treta no mid, Clince forçado, Tristana tá pulando em busca de algo E vale lembrar Marquinhos, que de mamada você entende Olha o flash da Tristana, gritou, gritou dos dois lados Neutralizado na mão do Ryze, mais uma torre destruída lá em cima E aqui embaixo também, estão pressionando bastante Desica Olha o Kenen correndo juntamente do Shen Samurai Sui, TP do Ryze Surpreendido Quase que o Kenen leva Abatido mais um shutdown na mão do Ryze Viu, José? Tomou dois shuntdowns, 600 de ouro aí nos últimos 30 segundos O um homem quer jogo Kenenzinho na bote, Lene, trocação Flunk com o Shen, olha o fido Doltou a cabeça do Carlos, ultimate do Shen Para salvá-lo, porém o Abu chegou Para acabar com a brincadeira, José Pegaram o pingolo Pegaram o pingolo. Continua, dura, tem a ult do pingolo. caiu ali eliminando a Mumu. E o homem o homem vai crescendo aqui. Olha o, o Fiddle Riden. saindo com Não, pouca vida. Fiddle deu de dibraldinho. Vai e... tentar sair e acho que vai ser o suficiente, hein, José? Shen tem flash ainda, o X também. Desistiu. Desistiu é, da né? jogada, viu que era muito arriscado. Não queria dar mais kills pra esse mas um assim, E tá forte, né? Só agradece a brava, bem reforçado pelo Galinho juntamente com o Desig, hein, galera. Verdade que temos olheiros assistindo a gente, hein, galera. Olha o Kenezão indo pra cima junto com o flash do Alumu. O Shei flashou, mas foi a batida. Muzinho, tem mais uma bilunga. Vai tentar pegar, não pegou. Pegou a bilunga! Pega mesmo! Tá saindo, meu Deus! É o melhor. Olha só, o tabela periódica ligado? vai para cima do pingolo duro e elimina o Valeu, adversário. Claramente, Valeu Claramente é panelice. Olha, olha o Amumu cara. na primeira bilunga. Ultimate juntamente com a do Rise. Desce a ult do Cartas que curou. Curou os inimigos da equipe azul. Vai nascer um dragão. Vou só fazer o dragão, hein, mano. Ainda ganharam tirando a ult do, do Shen com a ult do Kartus. Muito bom pra equipe azul. Ou eles ainda podem até usar o Baron, né? foi é um verdadeiro pio essa, né, galera? Olha a ultzinha. Três pulando no Val Foi pra cima da Vene e fechou pra cima. Ai. Não! Não vai matar... Faltou aquele auto-ataque preciso, o Lucian indo pra cima do Carlos que foi fumado. Flash CT, certeza é do Trash, que pegou, juntamente com o Ult, saiu legal, a Mubuzil andando. A Mubuzil, que eles vão tá indo pra cima, juntamente o Tener, estourou o Trash, mais beleza, eliminador do bot, foi destruído, juntamente com o Dumit, Ult do Fiddle, pegou o Shen. vai ser eliminado, sobrou a Vayne, juntamente com o Ryze, não sei se vão ter êxito, hein, José. Tá batido também, a Tristana na bombinha <risos> no, tá? Caraca, cara, me, cara, me deu a deixa me cortando, né? Que foi safado, mal, José. <risos> Ensinar a equipe azul, galera. Mais um jogo na 15 Cup se encerrando aos 25 minutos, mano. Isso não foi um jogo, foi um sapeco. Nossa, Arrisco, é dizer que você tá muito feliz nesse jogo, né, Kings Love, nos seus pupilos. Os pupilos aí <risos> que representou, mano. Vou até lá conversar com eles, Bota Fé...